E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para estar tá recebendo todos os novos vídeos que vai sair aqui do canal. Não se esquece, mano, de comentar qual atualização que vocês que mais curtir aqui. Hoje eu trago um conteúdo meio diferente que eu é é sobre atualizações que saiu aqui na versão, acho que é 10.3 ou 10, não sei qual. A versão aqui do dedo tem que querer chinês. Por enquanto, eu vou colocar a versão do atente na tela para vocês. Qualquer versão do atente chinês, mas enfim, o que eu trago aqui para vocês? A novas armas que vai ter, novos itens que vão ter aqui e possivelmente vai tudo para 337, né, mano? Antes de sair na 337, eu trago essa atualização para vocês. Para algumas pessoas já ficar cientes. Então mano, já vai deixando um like porque eu vou trazer muito vídeo desses aqui se vocês apoiarem Vamos ver se a gente consegue bater uma meta de 300 likes aqui, beleza? Porque é bem pouco, mano, com um canal aqui que tem quase... Tem quase batendo 5k, pode se dizer, né? Mais <risos> Ainda falta muito, mais ou menos, mas se inscreve pra gente bater essa meta volta. Mas enfim, vamos aqui pra mostrar a primeira arma Primeira arma que eu trago aqui pra vocês é o gatinho, né, mano? É a minha do gatinho aqui. E aqui tá falando com as coisas dela tal. e tal. Se vocês quiserem pausar o vídeo pra ver, tá aí. Mas aqui tem a força dela, né? Ela pega até no ângulo 15 até o 65. Olha Através dos eventos oficiais. Ela pega por evento, né, galera? Aqui tá, quer ver o dia que ela vai ser lançada No um 337 ela já tem, né mano Vocês estão ligado que O ela... um gatinho já tá no 337 Aqui tá o mais 0, mais 10 Mais 12, tudo certinho Olha lá o gatinho, tá bonitinho Mas essa é a atualização que tem na 337 Já foi pra 337, entendeu Próxima arma, mano é... Ela também eu acho que já tá na 337 É o rei dos game Essa arma aqui já tá também Mas olha aí pra vocês verem, tá mais 0, mais 12 Tá tudo bonitinho aí Vai do ângulo meio 5. Não, do 15 até o 60, né? A outra ia até no meio 5. Mas enfim. Agora essa daqui acho que não tem ainda, que é o sapo do verão. Acho que ela vai ser lançada né? na 337, Eu não tenho muita certeza se tem, tem aí, porque eu nunca vi ninguém jogando com ela. Aqui tá ela mais 0, mais 10 e mais 12. <risos> é muito engraçada essas novas atualização mano. Na moral. E agora eu vou mostrar pra vocês a próxima arma, né galera? Que é uma linha que vem Na moral, mano. Uma arma que vai surpreender geral. Que qual? Essa daqui, galera, ó. A sorte da sorte. Estranhar o nome da arma, mas é isso, né? Daí essa é só o nome da arma. Mas vamos mostrar aqui pra vocês como que ela é. Mas zero, ela é assim, né? Ó, seleção umas barras de ouro, isso aqui é arma pra rir. Isso aqui quando sair é na 337 quem só quem tiver dinheiro mesmo vai comprar uma arma dessa. é verdade. Vai estar tá obtendo isso aí. Tipo assim, ele tem que colocar isso aí para aqueles caras que você gastou, então você tem que ter uma arma de ouro, vai tacar ouro dos caras, mas beleza. Mas ela, ela tá assim, né, mano? Esse aqui são os tiros dela, né? Mais 10, mais 12. Aí, ó, como que, você, é, como que vai conseguir, né, galera? Tá aqui, mostra os atributos dela, né? Tabela de atributo, ó, pra você ver. Vezão 240 ataque já tem 250 A uma é bem boa mas de dano aqui não mostra muita coisa assim tranquilo ó o ângulo dela é a mesma coisa do ando é acho que é do rei do videogame isso aqui é a mesma coisa a é muito boa aqui no DD Tank já foi lançada faz foi dia 9 do né? 21 faz algum tempo já né? próxima asa que vai vir galera esse dragãozinho aqui Eu não sei se ele já tá no na 3D7, né mano esse dragão aqui Top pra caralho, mano Curtei óbvio, esse dragãozinho Tipo anda Mas é, é muito diferenciado, galera Na moral Então, galera Pra encerrar o vídeo Vai tá aqui o nome dos pets, né, mano Os novos pets de 2019 Ó, não foi lançado ainda Só que no Detect Chinês Que tem esses pet. Esse pet aqui é muito bonito O rabo dele aqui é uma cobra, né, mano Eu, Nossa, esse aqui vai ser caro demais Até pro jeitinho dele Efeito de habilidade Eu vou ir passando, galera Se você quiser ver É só que, querer ver Pausar o vídeo Daí tá a habilidade deles aqui, ó Uma habilidade Despertar Nossa, mano, tem muita coisa aqui Daí, ó Vou passar devagarzinho Pra vocês poderem pausar o vídeo E ver tudo Daí vocês vêem tudo aí, galera Que tem especificação no pet, beleza? Que é a raposa vermelha Ela é uma, tipo, é uma raposa, né, mano Munhazinha, bonitinha Tudo mais Daí aqui tá as especificação Como eu vou fazer no outro, vou passar devagarzinho Se você tiver afim de ver É só pausar, ficar vendo aí ó Então galera, mas basicamente é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, se inscreve no canal Uma 5k, né mano Hashtag 10k aí, né Tô fazendo live aí, se você acompanha aqui meu canal, sabe que eu faço muita live. Então qual aí nas lives, que eu sempre tô fazendo live aí. Acompanha os vídeos que tá saindo aí no canal. Também não se esquece aí de compartilhar. E se vocês curtiram esse tipo de vídeo, que é de atualização, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal. Deixa o like daí e comenta aí se vocês curtiu. Qual que foi a melhor atualização que vocês viram aí. E que você quer ver, quer pro 337, quer para cada detalhe que você joga na atualidade, que é o ou pirata ou 337, mas eu acho que vai sair no 337 para depois sair nos pirata mas enfim, foi uma, uma atualização bem top deixa o like aí que eu faço mais vídeo tem vídeo de terno, tem vídeo de roupa nossa mano, tem muita, eu falo assim, tem que ver terno, roupa que tá lá, eu posso mostrar para vocês de atualização coisinha muito top então basicamente foi isso, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho segue nas redes sociais e tamo junto, um abraço do Sr. Tchê e falou.